Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, passando por aqui, mostrando nossa quarta solução de fachada Você não deve estar aguentando mais ver fachada Ou então você está curtindo, eu não sei o que você está curtindo <risos> Aqui a gente está com uma fachada muito legal Não é cimentícia então para você que achava que você só podia fazer fachada com placa cimentícia, não é verdade. Eu tô muito feliz porque existe uma placa lá, no, lá fora, nos Estados Unidos, um tipo de placa. Igual a gente chama placa sementícia aqui, tem vários fornecedores de placa sementícia. Lá fora existe uma placa de gesso com fibra de vidro, que o pessoal chama de Glass mat shearing. E a gente não tinha distribuidor no Brasil. Eu quando ia trabalhar com uma Glass mat shearing, eu tinha que importar ela com container fechado. E aí já trouxe de vários fornecedores diferentes aqui pro Brasil, já trouxe... Da USG, da Georgia Pacific E aí, o pessoal da Placo Resolveu eles mesmos fazerem Essa importação, essa distribuição Ela ainda não é fabricada no Brasil, tá? Ela continua sendo fabricada lá fora Mas o legal é que eu não preciso mais comprar Um container inteiro <risos> Eu posso comprar direto com o pessoal da Placo E eles trouxeram E essa é uma placa maravilhosa De se trabalhar, é isso que eu quero falar pra vocês Por quê? A placa de gesso, como vocês podem ver Porque ó, ela é gesso Aqui na juntinha dá pra ver aqui, ó. É gesso. Só que você tá vendo esse cabelinho aqui, ó? É gesso com fibra de vidro. Olha que legal! Muito legal, né? É gesso com fibra de vidro, ó. Você corta no estilete, ela é leve, é fácil de trabalhar. Você corta no serrote, aqui ó, o pessoal tá fazendo detalhe aqui da varanda. Você corta no serrote, você não precisa de maquita, você não precisa daquelas ferramentas especiais. E ela é muito leve, ela é muito fácil de trabalhar. Eu sei que existe placas mentícias que você corta no estilete, mas cara, essa aqui é legal que ela também tem baixíssimo desempenho térmico. Ou seja, lembra aquela história da junta que marca, etc e tal? Com essa placa isso aqui não acontece. Por isso que eu sou fã de carteirinha dessa placa. Excelente desempenho térmico, excelente desempenho acústico. Vou mostrar para vocês agora como é que é o sistema de acabamento dela. Então vamos lá. Essa placa gesso com fibra de vidro, tá? Nela a gente não faz tratamento só nas juntas, tá? A gente tem que sempre fazer tratamento em toda a superfície. Vocês estão vendo aqui que a gente tá usando o sistema base coat. Tô usando o próprio sistema de base coat da estou tá? Tá a linha amarelinha da estou é então, um sistema de base coat, você passa a tela de cobertura em toda a superfície Janela, detalhe de flexo Betão aqui, ó, ajudando a gente, ele que tá filmando a construção da casa E aí, é esse o sistema, simples de fazer, qual é a vantagem? Só tela, base coat, pá, acabou Roda pé, a gente vai usar o flexo da Estô, tá? Então nesse caso aqui eu tô usando o flexo, tanto na janela, quanto embaixo aqui no rodapé então você pode fazer isso, não tem problema Como eu te expliquei, o Flexio é um sistema altamente flexível E altamente impermeabilizante Ele é muito, muito bom, eu gosto muito desse produto Só que ele é uma massa que não dá um acabamento tão fino como o Base Coat Vocês estão vendo a diferença do Base Coat daqui, né? E a diferença, por exemplo, daqui que a gente fez da janelinha com o Flexio. Então ele não tem um acabamento tão fino, tá? Base Coat, eles chamam de Direct Apply ou aplicação direta Direct Apply é o termo americano, não adianta ele é um sistema muito internacionalizado, tá, ainda? Daqui a pouco vocês vão inventar algumas palavras em português, eu não tenho dúvida. Era tipo no começo que a gente chamava ah, sistema de perfil CNC. Hoje em dia é perfil engenheirado. Então daqui a pouco vocês inventam o nome. Eu não tenho dúvida disso. Então, direct apply, basic direto sobre as placas. Excelente, super recomendo, gosto muito, meu sistema favorito. Curta, se inscreva, comente, aguardo vocês. Tchau, tchau.